Hoje tiramos o dia para vir na piscina. <risos> né, Girlene? Se der mais, já saiu com a Brenda. Olá! Fala, olá! Fala, olá! Fala, olá! Essa piscina é bem pertinho da nossa casa, não conhecia né, Girlene e, e Ciramari que veio trazer a gente, né, porque Ciramari quer, quer ficar no tubogã, gente a Ciramari não se contenta com uma piscina só, né, Girlene? Não, não. Com uma piscina só, normal ela não, ela quer tubogã ela quer ficar no tubogã não esquece, tá? Girem aí pra vocês verem do outro lado aí só tem carro só tem, por enquanto só tem carro <risos> mas depois vocês vão ver o pessoal um lugarzinho bonitinho, né, Girlene? É. É. Que Olha, se chama Oca, né? Isso? O Toalha. Vem Não, você, Você é cabeçudo. Não, você tava com o celular na mão o tempo Eu todo. Eu tava nem me arrumando. Tá vendo aí? Só. Faço por cima. só que pode gravar aqui dentro. É. Ok, ele vai ir para Um lugar bastante agradável, bem espaçoso. Olha o trabalho. Olha só! mais perto é verdade. E para mim não tem problema, não, gente. estar assim. É. é. bastante, né? Sim. E aqui, Girlene, também é. Tipo assim, é muito fundo de se preocupar com a criança, é igual... A de lá é pra criança. Aham. E lá mas lá em cima é igual a Tamara. Essa aqui é, é mista. E aqui você deixa ela tranquila? Não, aqui eu tenho que entrar. Aqui ah, eu... sim. Aqui claro, eu entro né? com ela. Aqui ela sabe dá, mas eu entro com ela. Uhum. Já na outra, sim, eu deixo tranquila. Mas ela quer aqui, porque aquela Por causa do tubogão. É, porque o de lá é mais... Ah, legal. E de qual que você vai? Desse aqui? Desse lugar aqui? Eu Ah, eu vou querer ver, eu vou gravar. Então, o que você tá esperando? Eu tô pronta. Tá pronta? <risos> tá pronta. Ah, ela tá estourando. Será tá que não molha, não? Aqui, aqui. Ah? Mas não, hum, sai, né? não, não sai, não. Sai é. não, filha. Gente, ela quebrou a árvorezinha tão bonitinha. Nossa, oh, você sabe que eu tô todo mundo tá vendo. Quem? Ai, Jesus. Ah, mas você vai ficar que linda. É verdade, isso é. Isso a... ah, é. Amêndoa. Ai, amêndoa. Nome. Que noni. Ai, que gente, gente, que olha amêndoa. só. Que amêndoa. Gente, olha só. Olha só. Isso aqui é o que, gente? Bota aí nos comentários aí embaixo. Isso aqui é amêndoa hoje, amêndoa. hein, amêndoa. Como noni. Ah, mentira. Não, não a, gente, a amêndola tá falando que é noni. Não, essa aqui é uma fruta grande assim, velho. Né? Essa aqui é assim, velho. Né? Essa não é amêndoa. Mas você sabe o que é amêndoa? Aham. Amêndoa, eu tô falando essa. Amêndoa? É, amêndola? é uma amêndoa. Mentira. Não, não tô falando. <risos> Como noni? Gente, eu tô boba. Amendo aqui, para mas você não vê planta de amendo aqui. <risos> ah, mentira. Gente, eu tô vivendo e aprendi que lá em casa tinha um pé dela, só que eles quebraram Gente. ele porque ela perdia e perdia. O nome aqui é uma fruta grande, amarela, assim. Cresce assim, vem. Isso. Ô, oh, Brenda, isso aqui é pé de quê? Amêndoa. <risos> tá vendo? Amendo, Gente, olha isso, ó. Pede amêndoa pra mim, a Girena tá falando que é noni, é amêndoa, aqui é noni. Não, ela tá falando que é noni. Mas noni é amêndoa? Não, noni é noni, ela conhece amêndoa. É, ah, Já foi. É fundo? Aqui não começo não, mas lá é um pouquinho mais. Pra mim é fundo. Não. Vê você, primeiro você pra parar, depois descer no tobogã. Quando for descer o um tobogã, me fala que eu vou lá gravar. Vai ter que ligar, ah lá, ó, tá te chamando. Vou esperar que os outros ah, é? Eu tô com vergonha de estar no meu amigo. Da criança. Pois é. Minha pe... Ó, acredite, tem sempre pessoas pior que a gente. E é nós boba, né? É verdade, ó. Não fala não. sério. É. Ah, sim. Mas não tá fundo. Ela achou que tá fundo. Ela achou fundo? É se você quiser você pode ir no lado de criança Brenda vai no outro o outro é para criança o outro é raso aí ah, eu, eu não tenho graça ficar lá na outra não assim, sei mas, né? <risos> se na maria falou que queria bem para ficar ficar queria usar outro lugar queria usar essa uhum. eu vou perguntar no <risos> família. de fãs gente eu conheço <risos> Na minha terra, lá no Brasil, Rio de Janeiro. Isso aí é conhecido como amêndoa. Pé de amêndoa. None é igual uma árvore, né? Porque lá perto ah, de, lá é, perto de casa tem... Tá essa... Isso não, fica assim, não não, isso é enorme, então. E tem duas que aqui, aqui, para não ter Aqui A única amêndoa que tem aqui são as que importam. Quantas hum, elas. Ciranara sentada. Brenda, não sei. Sentada? Ah, estão subindo é, agora... lá. Vamos pro tobogã. É... Chega vamos lá ver. Porque... As coisas podem ficar aí mesmo? Brenda e Siramari descendo no tubogã. Você vai não, não também não descendo no Tubogão? Não. não, eu não. A Girene vai descendo no Tubogão, não, não, não, gente. Ah, sim. Sua vida está bem invertida bem com tá, tá o povo aqui. É, o é, né? <risos> <risos> bom, começa é aqui é só pro Brasil, gente, ninguém vai me entender o que a gente está falando, é, é. né, mais? Vai <risos> lá. Brenda, que eu tô a Tassel é uma vida esperada. O povo fica logo aqui. Não, não, não, é, não. Não sei por quê. Pode levar um pesão naquela região. É o a Mari? Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. A gente tá trabalhando é O que aconteceu com você? Você vai ver nos comentários lá embaixo. Olha que linda. É isso É isso. Isso foi de mara. É funda, Brenda? É aqui não. Eu nasceu muito alto, eu fiquei com medo de descer. Fala sério, Brenda. Onde você vai, ser a Ela desceu. Tá ali. Eu, fiquei, eu pensei que eu ia que não, ela estava descendo. Eu, assim. eu escutei. Ô, Brenda, por que esse grito, Brenda? Porque eu fiquei com medo de cair de lá de cima. Meu Deus, gente, com medo de cair lá de cima. Ai. Mãe, eu, eu quero que você tire foto. Filha, a foto eu vou tirar depois na câmera. Tá. Não, filha, dá pra tirar. É só de lá. Tá, bem, ó. tá é ali, legal. ó. É verdade? Não, nadar. não é. nadar, nadar, não acredito, não. Mas mergulhar você sabe, ó. Tá Morre afogada não. Não, só mergulhar. <risos> Brenda. Olha, que... e bem grande, né, Gilene? Hã? Bem grande aqui, né? É grande. Esse galera é que ia fazer outra aqui. É, Olha, gente, ela é. muito, É, Pra você deitar e ficar espaçoso. Isso aqui ia é ser show, cara. Aqui tem espaço pra caramba, ó. Cada Nossa. coisinha você tem ter é. medo, não precisa preocupar com mesa. Nossa, Deus. Mas pra eles fecharem isso aqui pra mim um dia, não oh, pra cobrar, com né? Com certeza. Imagina. Aqui deve ser muito mais, porque eles cobram por pessoas. Isso. Imagina. Vão querer cobrar tudo? Não, que não tenho nem coragem de perguntar. Ah, Ah, poderia, pô. <risos> Oh! <laughs>